Esse é o primeiro vídeo da espécie de diário que pretendo fazer sobre o que acontece na mentoria IAC. A mentoria IAC, como vocês já devem saber, é uma mentoria que tem o foco de ajudar outras pessoas, de trabalhador para trabalhador, ajudar outras pessoas a terem experiência prática com conhecimento e ajuda de muitas pessoas. Se você quiser saber mais detalhes sobre como ela funciona, aqui embaixo tem um link que vai levar você para uma página, e essa lá nessa página tem vários links para vários detalhes da mentoria, desde a coisa mais elementar até como tecnicamente ela está feita hoje. Voltando aqui para esse vídeo, a ideia desse vídeo é mostrar para você as novidades, fatos importantes, coisas específicas que aconteceram, problemas que aconteceram. Então aqui eu vou falar um pouco sobre isso, sobre como a gente está caminhando. E como esse é o primeiro, eu vou falar um pouco mais superficial sobre várias coisas. Talvez eu perca coisas interessantes nos próximos vídeos eu posso até mencionar do passado. Então, quando esse projeto começou, quando eu tinha muita ideia, essa ideia de estar tá colaborando, estar tá ajudando outras pessoas e de, de, de forma involuntária acabava ajudando uma pessoa ou outra ali que tinha vindo me pedir opinião. E, mas eu ficava pensando, pô, como é que eu posso escalar isso, sabe, como é que eu posso pensar num jeito de propor uma, uma coisa que eu consiga ajudar, não só uma pessoa, tipo, às vezes as pessoas vinham comigo no privado pedir alguma alguma opinião de alguma coisa, fala pô, manda pro canal, porque lá quando eu respondo mais pessoas vêm tal, só que eu pensava que tava faltando alguma coisa, então a mentoria veio perfeito para isso porque eu consigo, dentro de uma plataforma só ajudar várias pessoas e permitir que elas ajudem outras também, foi muito legal isso, então, aí, quando eu comecei isso e quando a Ana veio falar com sobre uma demanda que ela tinha lá no projeto Dados Abertos de Feira de Santana, e eu não sei se você sabe dessa curiosidade, mas a cidade de Feira de Santana, que também é no interior aqui da Bahia, é uma cidade próxima à cidade de onde eu nasci, eu nasci em São Sebastião do Passé, e Feira de Santana sempre assim, foi uma cidade icônica pra gente, sempre tinha uma ligação muito forte com Feira de Santana, então o fato de ser Feira de Santana foi meio que um sinal, assim, do universo, mostrando pra mim que era possível e era ideal que a gente juntasse as duas coisas, e foi isso que aconteceu. Eu tinha uma demanda de pessoas querendo ter experiência com ia ser, de ter a experiência mais prática, mais próxima do real, e tinha um desafio real, O que a galera de fe, do Dados Aberto, Feira de Santana, eles estavam querendo sair do Hiroko e vir para um, um provedor lá na cidade de Feira de Santana. Isso foi bem interessante, porque casou várias coisas, então a, o projeto aconteceu. O projeto acontecendo, eu fui conversar com ela sobre detalhes, para onde ela queria ir, até então eu não sabia que ela queria um data center lá de Feira de Santana mesmo. E quando ela falou, ah, então eu tô querendo sair do Hiroko para ir pra Feira de Santana. Eu pensei, nossa, tipo, quem é o provedor tal, assim. Eu fiquei meio receoso, assim. Me surpreendeu o, o provedor. O Absan, que tá aqui embaixo também o link deles, é um provedor local de pessoas aqui de Feira de Santana mesmo. Mas a proposta deles é muito legal. Achei o site bem bacaninha. Achei o, o, os produtos com muito cuidado, assim. Um link para monitoramento. Coisa, eu percebi um certo cuidado com as habilidades, sabe? Não foi um negócio de jogada, assim. Não botou um sem ou qualquer, não. A galera teve um cuidado. Foi um, foi um trabalho bem... Pelo menos de bom interesse. Tá? Então, aí ela me falou disso. Eu falei, poxa, nossa, legal. e tá, Eu cheguei lá e descobri que eles já tinham Database as Service. ele já tinham Load Balance as a Service. E tinham EC2. É, é e aí, nesse momento que eu percebi, eu falei, beleza. E aí, então, eu estava procurando um API para criar servidores. Então, eles até então não têm API para criar servidores. Eles só tem a interface gráfica mesmo, ele não tem nem API para fazer... Ele tem API, mas não para criar servidores. A API é mais para consulta de algumas informações. Até então, até no momento, sei lá, umas semanas atrás, foi quando eu olhei lá no site de novo, não tinha ainda a função de API. É possível que eles implementem. Então, o que, é que a gente tinha na mão? A gente tinha um projeto de uma galera que estava saindo de um produto PAS, Plataforma Service, e estava migrando para um, um modelo onde era uma máquina. Eu tinha... Uma, eu, eu tinha Load Balance of service e tinha Database as Services? Sim, eu não precisava se preocupar com isso, mas ainda era uma máquina. Eu estava trazendo a galera para outra realidade. Eu fiquei muito receoso de como isso ia acontecer, né? De eu ia para onde, como, né? E aí me veio a ideia: poxa, eu podia usar uma ferramenta de software livre, né? Que eu já tenho alguma experiência onde eu estou trabalhando agora, no meu trabalho eu estou usando essa ferramenta também. Tudo bem que a gente está deixando ela, mas é uma ferramenta boa, né? Então, eu usei o Doku. Né? O Doku é também... É, é, na real, o Doku é como se fosse uma cópia, software livre do Hiroko. Então, o Doku faz praticamente tudo. Ou, pelo menos, se propõe as coisas mais elementares do que o Hiroko faz. Então, a gente foi pelo Doku. Né? E aí, instalou o Doku. E aí, é, pensou, pô, o Doku vai resolver. Só que aí, deu, para colocar dentro da mentoria... Eu, no começo, quando eu pensei na mentoria, eu, poxa, eu tava, eu tava muito excitado, assim, de botar terraforma, peca, íncibo, tudo de cara, assim. E o projeto meio que virou, assim. Foi muito engraçado, porque foi muito parecido com como isso funcionou no trabalho, né? Como, às vezes, eu, eu vou com muita emoção e chego lá e é um desafio que, tipo, não precisa de tanta coisa fancy, assim. Você tem um feijão com arroz, você precisa resolver primeiro, né? E aí, quando a gente chegou lá, eu percebi isso, né? Ô, oh, galera, então, vai ser basicamente Ansible. É a máquina vai ser criada manualmente, com cliques, vai estar lá, e a gente vai com o Ansible, só o Ansible, conectar nessa máquina e fazer gerência de configuração. Não é a forma que eu faria, assim, dos melhores dos mundos, até porque o projeto eu estou tentando fazer sempre... É Perseguindo as melhores práticas, fazendo da forma correta. A gente, às vezes, não faz tudo na primeira, mas o pensamento é sempre lá nas melhores práticas. A gente faz uma primeira interação, entrega um pouquinho, avança, avança e vai avançando em cam ao caminho da, da, do, da, da melhor prática. Então, aqui é a entrega contínua, né? Então, como toda entrega contínua, a gente faz uma pequena interação para entregar valor e entrega valor continuamente. Então, a gente intera um pouquinho o escopo específico, vai fazendo e vai evoluindo. Essa é a ideia. Tá? e aí o qual é essa qual foi a sacada de lá para cá né a gente teve um, um uso bem maduro do ensino a gente usou ensino de formas assim que que eu não tinha usado antes porque a gente foi a gente foi quebrando um pouco o preconceito saca sobre gerência de configuração eu sei que gerência de configuração cada vez mais está indo de desuso porque está perdendo muito pro imutável pro pro containers em geral é, e a é mais isso ainda está é, lá, né? é uma experiência re real que tem no mercado. As pessoas estão exercitando isso, as pessoas estão passando por isso. Então, oferecer essa experiência foi boa e até assim sintomática do mundo que vivemos. Né? Então, é, ter essa coisa de gerência de configuração e não fazer outras coisas que mais, mais fences por aí, mais, né, mais interessantes, talvez, a gente... Focar no Ansible foi muito bom, a gente usou o Ansible de um jeito muito bacana, eu pude proporcionar para as pessoas, mostrar para as pessoas o uso do Molecule, a gente focou muito em, em qualidade de código de, de, do Ansible, né? organização, a gente, eu pude, a partir disso eu criei os artigos sobre organização de role, e aí já pude mostrar praticamente para as pessoas como é que Bottom role separada, como é que testa role, como é que bota o CI lá na role, o CI aqui na entrega, como é que o código do produto chama a, o, a, o módulo de IAC, como é que ele consome IAC de um time centralizado que entrega produto para os servidores. Tudo isso em um mês e pouco. Saca, a gente conseguiu ter essa experiência prática, real, interagindo com o Dev, a Ana Paula chegava, galera, tá assim, não tá legal isso aqui, não sei o que, ela entrava, a galera interagia com ela, discutia e, e caminhava, ela comentava nas nossas, nossas PRs, falando assim, ó, oh, esse, esse estilo aqui de código não é o que a gente trabalha, a gente trabalha assim, assim, assim, ela tava lá interagindo, dando like, interagindo, então a galera de Dev e a galera de Ops conversando, dialogando para entregar o produto, juntos. Né, como, como time, né, como empresa, como organização. Isso foi muito legal e isso aconteceu muito naturalmente. Né. Uma outra coisa que eu não posso deixar de salientar né, é que uma galera... Puxou muito, assim, a ideia de, de compartilhar também. E aí começou a ter muita gente que não manjava de Ansible básico. Nada, não sabia nada de Ansible. Sabia o que era, mas nunca tinha usado. Uma galera foda. A Iá, o Edson, o Riverfound, a Júlia, né? o Emanuel. Uma galera ajudando. Uma galera que se colocou assim na frente. O Francílio também, lembrei agora também. O Francílio, que não tá pa participando mais, mas participou muito ativo no começo. Então, essa galera se juntou. E começou a dar workshop, velho, pra galera que não manjava nada, sabe, tipo assim, de forma completamente, pô, tamo aí galera, vamos ajudar, isso foi muito massa, porque é uma galera que, tipo, não tinha experiência nenhuma com esse, boa galera que veio de outra área, tem o, o, o Marceleza lá, que ele é, tipo, engenheiro elétrico, cara, ele tá fazendo transição de carreira, o cara tá mandando super bem, super interagindo, isso foi muito mágico. É, pra mim foi muito bonito isso, ver isso na prática Então foi muito massa isso, e isso aconteceu de uma forma muito bacana Já teve o River Found falando sobre, o River Found falando sobre Git, né, falando sobre é, Gitflow e tudo mais Ele manja pra caramba de Python também, tá ajudando a galera nas coisas que tem mais a ver com o código Python Então essa sinergia tá sendo muito bacana né? De forma assim, bem ampla, esse seria o resumo que eu daria do começo até agora Pretendo nas próximas abrir, inclusive, a eixo e apresentar detalhes de como a gente atuou, problemas que a gente pode ter pego na manutenção da máquina né, e, e, e experiências reais das coisas. Então, aguardem os próximos vídeos do nosso diário sobre a mentoria e a